E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a realizar cálculos de eventos aleatórios, ou seja, vamos calcular probabilidades ou chances de acontecer um evento aleatório, que nada mais é do que um evento que nós não podemos prever o resultado. E, para isso, nós temos aqui o João. E ele comprou uma caixa de bombom com 10 bombons para sua namorada, sendo 4 bombons de caramelo e 6 bombons de coco. Qual a probabilidade dela pegar um bombom de caramelo? Ou seja, o João vai presentear a sua namorada com essa caixa de bombom aqui, e eu quero saber qual é a chance. Dela pegar um bombom de caramelo. Quantos bombons nós temos no total mesmo? Temos 10, não é? E desses 10 bombons, 4 são de caramelo, que são esses aqui, e os outros são de coco. Isso significa que ela tem 1, 2, 3 e 4 bombons de caramelo em. 10 bombons no total, ou seja, a chance da namorada do João pegar um bombom de caramelo é 4 em 10 tentativas, ou seja, de 10 tentativas, ela vai ter 4 chances de pegar um bombom de caramelo. Isso é calcular a probabilidade, ou seja, a chance de um evento aleatório acontecer. E se, ao invés de eu te perguntar qual é a chance da namorada do João pegar um bombom de caramelo, eu te perguntasse qual é a probabilidade, ou seja, qual é a chance de pegar um bombom de coco, sabendo que nós temos seis bombons de coco no total. Você pode pensar da mesma forma, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 bombons de coco, em um total de 10 bombons. Isso significa que a probabilidade da namorada de João pegar um bombom de coco é 6 em 10 tentativas. Está vendo? Não é difícil calcular a probabilidade de um evento aleatório acontecer. É só você analisar a situação com bastante cuidado. Vamos ver mais um exemplo e ver que isso não é tão difícil? E aqui eu tenho uma professora de matemática. E ela, no intuito de ensinar os seus alunos a respeito de probabilidade, colocou dentro de uma urna quatro bolas, amarelas e sete azuis. Logo em seguida, ela realizou a seguinte pergunta: Qual a chance de retirarmos da urna uma bola da cor amarela? A primeira coisa que nós temos que saber é o total de bolinhas. Vamos contar? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 e 11 bolinhas. Então, um total de 11 bolas dentro da urna. E o que eu quero saber é qual a chance de retirarmos da urna uma bola da cor amarela, ou seja, qual é a chance de você colocar a mão aqui e pegar uma bolinha amarela. Simples! Eu tenho um total de uma, duas, três e quatro bolinhas amarelas, não é? Essas aqui que eu estou marcando. Então, a chance de retirarmos uma bolinha da cor amarela é 4 em 11 bolas. Não é difícil, né? E se nós quiséssemos saber o contrário, ou seja, ao invés de eu querer saber qual é a chance de retirarmos uma bola da cor amarela, eu te perguntasse qual é a chance de retirarmos uma bola da cor azul. Quantas bolas azuis eu tenho? Eu tenho duas aqui, com mais quatro aqui, que dão um total de seis bolinhas, e com mais essa aqui, nós temos 7 bolinhas azuis. E lembrando que dentro da urna tem 11 bolinhas, não é? Então a chance de retirarmos uma bolinha azul é 7 em 11 bolas. Não é difícil, mas você precisa tomar muito cuidado com algumas coisas. É sempre preciso ter o total de possibilidades, que no caso aqui são as 11 bolas que eu posso dizer que é o que eu tenho e eu preciso também saber o que eu quero. Nesse caso da bolinha azul era o 7. Deixa eu explicar isso melhor. Deixa eu voltar aqui para a chance de sair uma bolinha amarela. O que eu quero é retirar uma bola amarela dentro dessa urna aqui. E quantas bolas amarelas eu tenho? Eu tenho 4 no total. Então, isso é o que eu quero. E o que eu tenho são todas essas bolinhas aqui, portanto, 11 bolas. O que eu tenho sempre vai ser o total, ok? Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!